Olá pessoal estamos aqui começando mais uma série de vídeos vamos fazer aqui vídeos com foco em princípios de automação com Arduino para eletricistas vai ser um nível bem básico tá vou fazer aqui a apresentação aqui desse projeto dessa ideia essa ideia foi criada com a solicitação de vários amigos eletricistas, amigos do passado e do presente. No presente, nós temos aí uma equipe bacana aí de eletricistas, o amigo Clóvis, o amigo Alexandre, o amigo Douglas, Ayrton, o amigo Tonhão, o amigo Ambrosetto. Tá? Tem muitos amigos aí da área de, de elétrica, eletricistas, aí, que estão pedindo para mim uma noção básicas sobre automação aí para eletricista com um foco bem simples bem light sem muita teoria sem ficar aprofundando nas partes teóricas tá ok portanto nosso foco aqui são as smart homes as casas inteligentes automação residencial automação aí tecnologia para sua casa casa inteligente vejam que temos bastante literatura a respeito disso mais um material muito profundo. Nós vamos aproveitar então aqui a interface do Arduino. Vamos usar aqui essa placa, esse módulo aqui criado para aplicações é, bem mais fáceis de se fazer para quem não é da área de eletrônica. Antigamente, desenvolvíamos a nossa própria placa com o um microcontrolador. Alguém teve a ideia de fazer uma placa padrão, que é o Arduino, com vários recursos, interface gráfica, facilidade de gravação da memória, do microcontrolador. Então, nós temos uma placa aqui muito prática para usar. Quem já conhece Arduino, beleza, nós estamos começando do zero, pessoal. Estamos começando aqui bem básico e do zero, ok? O que nós vamos usar também? no simulador o Tinkercad, né? nós temos uma ferramenta de CAD, é, o Tinkercad tem várias ferramentas, ela foi desenvolvida para fazer desenhos em 3D e acabaram desenvolver um simulador de Arduino aqui no Tinkercad. Isso eu mostrarei no nosso próximo vídeo, nas nossas aulas ao decorrer aí do projeto, tá ok pessoal? Bom. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Vamos começar uma série de vídeos bem básicas, usando Arduino, o Tinkercad, CAD, tá ok? E depois eu vou demonstrar tudo aí para vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!